Falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa e dou de cara com a sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar.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 O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Fazer assim, que eu vá.